Olá pessoal, meu nome é Diego Clautal eu estou aqui no TT, a convite do César. Nós nos conhecemos no evento que nós fizemos ano passado na USP, na exposição dos 80 anos sobre o Hobbit, e nos conhecemos pessoalmente porque eu já conhecia o canal e fico sempre muito impressionado com a qualidade e a seriedade que eles trabalham aqui. Eu também fiz umas pesquisas mais ligadas à área acadêmica sobre Tolkien. É, tanto no mestrado como no doutorado Tenho trabalhado sobre a obra dele E é um autor que me encanta muito é, E nos conhecemos nesse evento lá na USP E o César me convidou para fazer um TT aqui E eu finalmente aceitei a proposta E espero que gostem aqui do nosso nosso trabalho Como eu tenho um pouco tempo Eu achei interessante a gente resumir é, Entre as inúmeras abordagens e possibilidades Que o, que o Tolkien oferece é, de apresentar um tipo de, de investigação que eu costumo fazer, que eu gosto de fazer, dividir com vocês aqui, que é sobre uh, um anel, e principalmente uh, o Hobbit, né como é que ele acontece no Hobbit, é, como é que ele surge. É, eu costumo fazer uma investigação não só interna à obra do Tolkien, mas também tentando entender o que ele leu, como foram as suas referências, de onde ele é, consegue tirar as suas é, histórias, as suas inspirações, é, como uma forma muito ampla, né, que é um autor com muitas linhas de trabalho e, e, e isso é uma coisa que me toma muito tempo, assim, que eu gosto muito de fazer Para trazer um pouco para vocês, eu tentei é, é, lembrar um pouco as coisas que eu discuti na USP de maneira mais breve e, e um pouco mais resumida é, Mas para dar um exemplo, né, do que eu gosto de fazer Então, é, quando eu comecei a estudar o Tolkien, eu fiquei muito impressionado com uma quantidade de significados que tem ali, né e na carta dele, 25, de 38 1938, ele fala que o Hobbit, especificamente, um ano depois do lançamento do Hobbit, a principal referência dele, entre as principais, está o Beowulf. E eu fui querer entender o que era o Beowulf. E o Beowulf é um poema do século VIII, um os pergaminhos que tem do século X, século XI, mas ele é atribuído normalmente no século VIII, em que fala do, do grande herói do mesmo nome, Beowulf, que parte né, para uma terra estrangeira enfrentar um ogro, o Grendel, né, apodido do rei Rothergar. E a partir daí é, ele desenvolve uma série de é, conquistas e êxitos impressionantes. Mas uma coisa que me chamou a atenção né, é que no Beowulf, um pouco antes quando ele chega na terra de Rothergar, né, do rei, é, compara o um Beowulf, que ele era um grande guerreiro, com um outro matador de dragões, né, chamado Sigmund. É, e o Sigmund, é, dito que ele conseguiu matar um dragão que tinha é, um grande tesouro, e esse Sigmund, na verdade, como o Beowulf é um poema inspirado no ambiente nórdico, ele, por sua vez, faz uma referência à mitologia nórdica. Né? Nós poderíamos falar bastante das influências da mitologia nórdica no Tolkien, mas pegando a questão do, do Um Anel, é, de por que, que o, o Hobbit era é, inspirado no Beowulf, fazendo esse trajeto, né de Beowulf e Sigmund, a gente vai para os Edas né, nórdicos, que o que a gente conhece, as fontes que a gente conhece, é de um documento chamado Codex Regius, que é do século 13, que é uma compilação de vários poemas é, sobre os vikings, sobre a mitologia viking, em que lá né, se fala também, né, assim, é, embora o codex seja do século 13, nós tem ideia de quanto tempo exist existiriam aquelas lendas, aqueles poemas de modo oral. Então a imaginação pode correr solta de centenas de anos, ou milhares de anos, alguns mais arrojados podem dizer. né? E no século XIII, é, lá no, no Codex Regius, na Eda em Poema, né, a Eda, a Eda Poética, fala de um outro herói matador de dragões chamado Sigurd. E que num outro tipo de escrito do, da mitologia é, escandinava, na Eda em Prosa, de um autor aí né, individual, Snorri Sturluson, no século 13 ele chama o Sigurd, como o matador de dragões, como Sigurd também. Então nós temos aí no Beowulf, Sigmund, Sigurth, ou, é, Sigurd ou né? Sigurd. É, todos eles falando desse mesmo herói que mata um dragão que tem um grande tesouro. E o anel, né? Por que, que eu estou falando disso do anel? Na verdade, esse dragão, o Fafnir, ou Fafner, né? ele na verdade era um anão, é, que se transformou em dragão por causa de um anel amaldiçoado. É, isso tem também nos Edas Poéticos, né, que a gente pode encontrar é, é, tanto no em prosa né, é, quanto no poético, como eu disse. Essa história do Fafnir, né, Fafnus né ou Regius small que era o irmão do Fafnir. De maneira muito breve, é, assim é muito interessante, né, mas a gente quer ficar preso ao nosso tema, que é a influência desse mundo no Hobbit, principalmente no Anel, é, esse é o um anel de do Andivari. O Andivari, na tradução inglês que a gente tem da Eda em, em, em, em poema, na né, Eda Poética, é um black elf, né? é um black dwarf, né? ou um duende, um gnomo. Né? É, e, basicamente, o anel dele, ele é, é, é, amaldiçoa, é um anel que traria riqueza, que o Loki pega, porque uma vez ele o Loki, o Odin e um outro é, deus chamado Rhoyanir. Eles acabam matando né, um anão sem querer, né, num determinado rio, num determinado lago, e o pai desse anão pede, então, uma compensação. Né? E aí o Loki parte pelo mundo, encontra o Andivari e descobre que esse anel é um anel mágico que dá muito tesouro. E ele consegue pegar todos os tesouros do Andivari junto com o anel. E aí chega no momento de fazer a, a, o pagamento né, para o anão que teve o filho morto, né, pelo Odin, pelo Loki, pelo Rhaenir. É, existe uma confusão ali, uma briga, né, e o Fafnir e o rei, os dois filhos desse anão, outros dois filhos desse anão, é, acabam lutando, e o Fafnir mata o pai e rouba o, o tesouro, né, inclusive o anel. E o Loki, então, descobre que aquele, na verdade, o Andvari, né, o, o Black né, o Black Elf, que foi é, de onde ele tirou aquele anel mágico, tinha amaldiçoado mesmo, então era melhor não ter aquilo que aquilo só traria de desgraça. Né? Essa ideia centralmente, né, do Fafnir se transformando num dragão por causa de um anel amaldiçoado, ele mata o pai, né, e expulsa todos da sua convivência, que é justamente esse é, dragão, Fafnir, que será morto pelo Sigmund, Sigurd, Sigurd. Né, da, da mitologia escandinava, da mitologia nórdica, né, que é que é referenciado no Beowulf, que inspirou Tolkien né, com o um dragão Smog, por exemplo, né, da, da grande é, tesouro que ele guarda. E esse anel amaldiçoado também está presente ali. Esse mesmo tema vai ser o que o Anel dos Nibelungos, né, que é uma ópera do século 19 do compositor Richard Wagner, né, que é um anel amaldiçoado que traz sempre o mal né, para as pessoas que o têm. Embora traga tesouros, traz sempre o mal. É, esse atributo de riqueza e maldição, quer dizer, de uma outra vontade maligna né, que se impõe àqueles que detêm o anel, é uma característica que o, um anel tem, né, que o Tolkien preserva. Mas eu quero chamar a atenção agora para um outro aspecto. Né, vamos mudar um pouco a referência, né, sair um pouco aí da Escandinávia medieval, né, a, a região nórdica medieval. É, ou da Inglaterra, onde foi escrito Beowulf, se referindo a essa mitologia nórdica. É, e vamos para um passo anterior, um passo mais antigo. O Anel de Invisibilidade ele já tem uma, uma, uma história. né? Se a gente for para a República do Platão, século IV a.C., é, você tem ali na, no capítulo 2 da República uma discussão sobre justiça. E é basicamente uma discussão entre Sócrates e Glauco, em que se discute se a justiça é algo puramente externo, se os homens são justos, se os homens cumprem as leis, se eles se preocupam com os outros, porque existe uma lei que os oprime, ou seja, porque eles são vistos, porque eles podem ser punidos, ou se na verdade é da natureza humana, se é realmente uma coisa da consciência, de uma maneira interna, né, uma virtude de fato pessoal. E aí se conta, né, um opositor, né, a Sócrates, que estava defendendo essa ideia da virtude de maneira pessoal, é o, a, o mito de Giges, o anel de Giges. Giges era um pastor, que numa determinada situação tem um terremoto e ele descobre, quando a terra se abre, né, ele consegue sobreviver e descobre uma caverna antiga onde tinha um grande tesouro, um grande rei morto ali, né, um esqueleto de um grande rei com um anel. E ele pega esse anel. Quando ele sai para conversar com os outros, querendo avisar, ele coloca o anel e descobre que os outros não conseguem vê-lo. Ele se torna invisível quando ele usa o anel de uma determinada maneira. O que acontece? O Gigi se torna um grande tirano. Ele usa o anel para matar os seus inimigos, para corromper as pessoas que, de alguma maneira, se opunham a ele. Então, a tese central que está sendo dita lá na República, que vai ser confrontada por Sócrates, é que a verdade e a justiça ela só existe porque existe uma repressão. A partir do momento que nós somos invisíveis, nós somos, de alguma maneira, não percebidos na nossa maldade, não existe justiça. O homem se torna mal. A gente pode fazer essa referência até com a onipotência. Se eu sou incapaz de ser punido, se eu sou forte demais, ou, de alguma maneira, as pessoas não conseguem ver a minha maldade, e eu consigo agir sem que elas percebam, eu sou onipotente, de alguma maneira, ou mais poderoso que elas, obviamente que a justiça se torna algo irrelevante. Aí é uma discussão da própria natureza humana. Pegando brevemente, muita coisa poderia ser dita, a gente poderia é, ler os textos originais, e até o que está sendo dito, tanto na Éden Poética quanto na República. É, mas eu também queria chamar a atenção para um outro momento. É, é, agora, pulando do Platão, a gente vai lá para o século XII, na né, França. Um, um escritor medieval chamado Chrétien de Troyes. Ele é um escritor muito importante no ciclo arturiano. Ele discute muito sobre o rei Arthur, né, sobre as, as, os cavaleiros da Távola Redonda. E ele tem um, um conto chamado Ivan, o Cavaleiro do Leão. E o Ivan é um cavaleiro da Tavala Redonda, que em determinado momento parte nas suas aventuras e é, vai vingar um amigo né, que, de alguma maneira, foi derrotado por um, por um barão, por um cavaleiro adversário. E ele encontra esse cavaleiro adversário e ele mata, não da melhor maneira, digamos. Ele comete alguns erros da cavalaria que, enfim, não deveriam ser é, cometidos por um cavaleiro justo. E ele foge. Ele consegue é, matar o inimigo, mas ele foge. E na sua fuga, né, ao entrar na cidade, é, ele é ajudado pela Lunette. A Lunette é uma, uma ama né, que, de alguma maneira, é, ajuda o, o, o Ivan com um anel mágico de invisibilidade. Ou seja, o Ivan consegue fugir da justiça se escondendo, né, se tornando invisível. E ele usa esse anel, inclusive, para se casar com a viúva do cavaleiro que ele matou. É, então ele usa um pouco essa ideia da onipotência, da impunidade, né, para fugir da justiça e fazer o que quer. Ah, num determinado momento, a gente poderia entrar também na discussão do Ivan, do século XII, do Kretchan, é, o Ivan é, ele, ele abandona a esposa, e isso vai desencadear uma série de aventuras, é, por um cavaleiro chamado Gawain, né, é, em português Galvão. É, e o Gawain ele é o tema central de um poema, agora inglês, é, do século XIV, chamado Sergauin and the Green Knight, que é um poema justamente que o Tolkien estuda em 1925, é o primeiro poema que ele traduz, né, é, ainda na faculdade da Universidade de Leeds, né, é, e ele traduz e se torna um, uma tradução muito, coment, muito bem comentada, né, ele coloca notas, e, e depois ele vai recuperar isso em 53, num grande estudo que ele apresenta na, na, na, na, nas conferências dele. Né. E aí ele tem uma uma questão né do ciclo arturiano falando dessa ideia da tentação da nobreza da virtude né, e ele fala ali também da tentação que o Gawain sofre né também por essa questão da, da relação com uma tentativa de fugir da justiça né de esse dilema interno então nós temos aí dois pontos né, nós temos a tradição da mitologia nórdica e nós temos a tradição do ciclo arturiano que remonta à antiguidade clássica a platônica né, que de alguma maneira são objetos de estudos do Tolkien. O Tolkien estuda o Beowulf em 1936, né, ele termina o Hobbit e publica o Hobbit em 1937, né, é, ele faz esse grande estudo, essa grande conferência sobre Beowulf, The Monster and the Critics em 1936, e ele já tinha feito, em 25 o estudo sobre o Sergal e and the Green Knight, que é o que aparece no Ivan, né, o Cavaleiro do Leão, que tem a referência ao Anel Invisível, por sua vez, que remonta ao Platão no século IV nós temos duas tradições, né, uma mais é, pagã do, do, do, da mitologia escandinava e uma mais da herança da tradição é, cristã, né, da tradição é, pagã dos gregos, né, e já na, na no ciclo arturiano né? do Anel Invisível. Então nós temos o Anel Maldito, né, que dá riqueza, mas é de alguma maneira é amaldiçoado e temos o Anel da Invisibilidade, né, que de alguma maneira me dá a onipotência e a impunidade. O Tolkien junta isso aí. É isso que ele acontece no, no Hobbit. É essa capacidade que ele tem de construir um elemento que, na verdade, terá as duas realidades, né? tanto, a maldição, tanto a maldição quanto a invisibilidade. No Hobbit, a gente percebe que não é tão presente né, a ideia de uma tentação, né? é de, uma, de uma de um elemento de uma força externa. Mas no Senhor dos Anéis, isso então se torna evidente. E só para ter uma ideia dessa dupla dimensão: quer dizer, a de alguma maneira, a, o anel amaldiçoado por uma outra força maligna, e o anel que me dá a possibilidade de ser impune, e por isso tem, é, tenta, né, me faz uma tentação para a minha própria justiça, é, tem o Tom Shippey, né, The Author of Century, né, do Tolkien, que ele escreve, e ele faz uma analogia, uma, uma análise muito interessante, muito legal, é que ele fala assim, quando é que o Frodo é, é, se relaciona com o anel? Como é que ele, de alguma maneira... É, reage ao anel. É, então, na primeira vez que ele, ainda conversando com Gandalf, descobrindo que era um anel, lá no Condado, o Frodo tenta se jogar fora o anel, e ele não consegue. E o Gandalf fala, tá vendo? Já você tem alguma um apego a isso. O né? é, isso já é uma tentação do Frodo, que ele não quer se desapegar. Por outro lado, ele quase coloca o anel quando ele está sendo perseguido pelos cavaleiros, saindo do Condado e ali a gente percebe que é quase como uma força externa, é como de fato a maldição se manifestando ali, a força de Saula maligna, querendo que ele se traísse. Então logo no começo a gente já percebe que existem duas maneiras, né, de agir, né, do mal. Por um lado você tem a tentação, o apego, né, pessoal, e por outro lado algo externo, uma coisa interna, o um apego, uma coisa externa, uma vontade que me assola. E aí, as vezes que ele usa o anel se tornam ainda mais evidentes quando a gente pega essas duas dimensões. Né? Então, a primeira vez que ele coloca o anel é para impressionar o Tom Bombadil. Tom Bombadil olha o anel e não dá muito valor àquilo. E o próprio Frodo vai né, ficar falando: ah, Mas como assim? Até o Gandalf tem medo desse negócio? Por que, que esse cara né, vai fazer um descargo? Ele coloca só para fazer um, pra ir, é, impressionar o Tom Bombadil. E o Tom Bombadil fica com muito é, chateado com aquilo. Ele fica: Não, tira esse daí que não é para você isso. Né? Então, isso mostra que foi a, a, a, a própria vaidade do, do Frodo, né? a própria ideia de querer impressionar que faz com que ele coloque o anel pela primeira vez. A segunda vez, ele usa, ele quer usar o anel né? pra, é para fugir de uma vergonha lá em Bri, né? no pônei saltitante, em que ele escorrega, né? e aí todo mundo fica olhando para ele, ele fica com com, com vergonha e ele quer sumir. Mas ele resiste. Mas o que acontece? Né? Um anel engana, ele tropeça e acaba colocando o anel que é o que chama a atenção do Ar agora, né? Do strider, né? Do passo largo ali. A terceira vez que ele usa é em Amon Sum, para fugir dos cavaleiros negros, né? É... e aí ele diz que nesse texto, embora ele esteja desesperado, ele fala uma outra vontade maligna se aliou a ele. Então ele a vontade usou o desespero, né, do Frodo para se impor como maldição ali de repente, né? E a quarta vez que ele usa é para fugir do Boromir, né? Na disputa em duas vontades e Amon Ren quando ele está fugindo, Boromir de alguma maneira, se torna corrupto naquele momento, e aí usa para fugir, e ele sobe no, na, em Amon-Rei, no topo, né? e ele vê duas vontades de disputa. Ele vê a torre né, de Sauron, e ele vê a, a, a, a torre branca, né? de alguma maneira, ali, disputando né, essas duas vontades. Então, também é uma força externa que está atacando. A quinta vez que ele usa é para fugir dos amigos dele em Amon-Rei quando ele decide que ele tem que ir sozinho. E engraçado é que é a primeira vez que ele não tem tentações, ele não tem crise de consciência de ter usado o anel, e ali a gente pode até especular, né, pensando nessa questão das outras realidades que influenciam né, na Terra-média, como o próprio Tom Bombadil manifestou que existem forças maiores que o anel, é, ali parece que existe uma sintonia entre o designo do Frodo e, de algum, e a vontade dele. Então ali ele não tem nenhuma tentação, ali como se o anel, de fato, se é, fosse usado, né? ele se fosse submetido né? a uma outra vontade em consonância com a, com a própria vontade do Frodo. E a última vez que ele usou o anel, então, é na Montanha da Perdição, quando ele reivindica o anel, e aí ele tem a queda, né? quando ele é subjugado pelo anel plenamente, ali não tem nenhuma vontade, o Frodo é, desaparece, é, de fato, a vontade dele é a vontade da maldição. Então, nós temos essas é, tensões entre a maldição, é, uma força externa, e a tentação, uma força interna, né, com a corrupção da própria natureza. Muito poderia ser dito disso. É, todos nós sabemos, e aí tem uma, uma relação é, com a própria pessoa do, do Tolkien, é, e também falando do Beowulf, é, com a sua herança é, cristã né, das escrituras, afinal, Beowulf, apesar de ser um poema pagão, é, é, ele é escrito numa era cristã e, por exemplo, tem a famosa frase né, a famosa trecho é, de que o Grendel e os ogros são descendentes de Caim né? então, é, a ideia das escrituras bíblicas ali também num poema medieval falando da mitologia nórdica pegando esse ensejo e, e conhecendo um pouco mais a gente poderia aprofundar isso a gente lembra do Pai Nosso Tom então Schippen lembra disso né? quando ele fala do mal é, ele fala não nos deixeis cair em tentação uma dimensão interna, e livrar nos do mal, uma dimensão externa. Então, no não nos deixeis cair em tentação, faz uma referência a toda a tradição cristã da cavalaria medieval, do anel né, do Ivan, né, e vai bater na discussão sobre moral né, no Platão, na República Platônica, no segundo capítulo, e livrar nos do mal, fala da maldição de uma força externa, de um agente maligno que vai remontar também a Beowulf, é, especificamente comparando-se com Sigmund, ou Sigurd, ou Sigurd, né, que vai fazer a relação com o anel amaldiçoado de Andivari, que o próprio Loki pega e que o próprio Loki também deixa escapar e se é, entrega né, e entrega esse anel para o Fafnir, que é o próprio Sigurd, Sigurd, que matará o Fafnir, libertando então a maldição. É, isso é uma breve discussão, eu tentei ser muito sintético para a gente poder é, ficar no um tempo adequado do TT, é, mas é um, um tipo de discussão que eu gosto de fazer, então eu espero que vocês também gostem dessas referências, ah, é, é muito interessante o trabalho que o Tolkien faz, ele é um autor muito profundo, com muitas referências, eu espero que a gente possa, se eu for do interesse do TT também, a gente continuar a trabalhar um pouco sobre esses temas. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado.